Hoje falaremos do significado da palavra vaca É impressionante como essa palavra tem vários significados Quer dizer, para uma pessoa normal, vaca é um animal Mas nós mulheres somos engraçadas Para nós, vaca pode significar muita coisa Como uma melhor amiga, por exemplo Antigamente, se uma pessoa era sua melhor amiga, você chamava ela de Miguxa, lindinha, miga Fofa, querida, best, hoje, se a sua melhor amiga não te chamar de vaca, ela não é a sua amiga. Oi, amiga! Como assim? Eu pensei que você ia me chamar de vaca! Ai, amiga, desculpa, eu esqueci! De novo, eu não acredito! Pensei que eram meus melhores amigas! Mas o que eu fiz? Parece brincadeira né gente, mas é verdade Toda melhor amiga usa esse apelido carinhoso dos dias de hoje Também tem aquela garota que fica dando em cima do seu crush A primeira coisa que a gente fala é Mensagem essa hora? Vamos ver o que é Oi amor, vai para o trabalho amanhã, que horas lindo Nossa, que vaca! Hum. Nesse caso é vaca de vaca mesmo Vaca de animal Esse animal deve estar dentro do sangue dela A garota sabe que você namora A garota sabe Que o cara é casado E ainda assim quer dar em cima do seu namorado Quando vemos alguma mulher Muito bonita na televisão Ou em uma revista Qual é a primeira coisa que a gente fala? Olha o corpo dessa vaca Tô passada Tô passada É um com uma gotinha assim de inveja fala sério né gente quem é que não fica com inveja daquelas meninas com bundão, peitão, colchão com o corpo todo alinhadinho todo perfeitinho uh, que ódio, que vaca que linda ou quando a sua amiga está com aquela roupa um pouco a mais <risos> Então, amor, você vai fazer desse jeito que eu te falei que é pra você fazer, é engraçado. é só engraçado, eu sou minha opra, mano. Eu falei pra ela assim, pra hora que faz o roteiro, né, gente? Só que é pra... Nossa, amiga, você está vaca demais, amiga! Como você está vaca? Bora tomar a noite? A palavra vaca é trocada pela palavra piriguete nessa situação. E quando você quer ser carinhosa com alguém? Será que essa palavra serve? É Quem é a vaquinha mais linda da mamãe? Quem é a vaquinha mais linda? Ai, minha vaquinha linda! Viu, gente? Vaca também é uma palavra de amor. E a última vaquice é quando você está muito brava com uma pessoa. É, sabe o que, que você é? Você é uma bela de uma vaca bem grande sem dente e com a testa peluda, tá? É isso que você é, sua vaca. Nesse caso, a palavra vaca é usado para ofender a pessoa que você quer brigar, entendeu? Então não usa essa palavra se você não quer brigar com a pessoa. Vocês não imaginaram quantos significados a palavra vaca tinha, não é mesmo? Tudo vai depender do tom que você fala com a pessoa e qual o grau de intimidade que você tem com aquela pessoa, né? Porque não é todo mundo que você pode chegar e chamar de vaca, gente. Não é assim que funciona. Bom, gente foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram clique em gostei, se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização e não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, é tudo casei e me lasquei, um beijo e até o próximo